Calma e silenciosamente, nós respiramos. Inspiração. Se unindo à expiração, círculos que se conectam dentro de círculos. Respirando. Expandindo e contraindo. Todas as nossas células. Moléculas. se banham de pura luz. Luz superluminal. Hiperelétronos. Estamos mais e mais relaxados. Também mais e mais despertos. Nosso olhar percorre nosso corpo por dentro. Células, moléculas, elétrons. Que interagem. nossos órgãos, em uma viagem profunda por dentro de nós, nosso olhar como uma linda câmera capturando Movimentos sublimes, perfeitos. Redes neurológicas perfeitas. Uma comunicação múltiplo celular. Um templo perfeito fisicamente trabalhando em unicidade para o melhor de nosso ser assim nessa viagem interna nosso corpo físico nos permitimos relembrar, relembrar o projeto perfeito, relembrar nossa capacidade de autocura. Relembrar lembrar o desenho perfeito com que fomos criados nesse corpo de matéria. Nosso coração se expande. Emoções e mente conectados, no relembrar e assumir quem somos, no relembrar e assumir o templo perfeito com que fomos criar. movimentos espiralados das células, células que espiralam em perfeição absoluta. Dentro de cada célula, seu núcleo, Em cada núcleo as proteínas, o DNA. esferas como bolhas de champanhe, expandindo, contraindo. conectando umas às outras. Múltiplos círculos. Perfeita rede de comunicação intercelular. Perfeita rede de mútuo suporte em nossos órgãos, respiramos ainda mais. Nosso olhar pousa nas glândulas de nosso corpo. casa de máquinas perfeitas, liberando a química. Mergulho perfeito em nós, e nesse espaço perfeito de calma no interno de nosso ser, fisicamente trazemos as mãos ao nosso coração. Poder de autocura relembrado, corpos em desenhos perfeitos que se reconfiguram, se recriam. Nosso olhar das múltiplas esferas em nós. fixando a coluna vertebral, sete grandes esferas que se alinham ao redor da coluna, no centro da coluna, ao nosso olhar. Que se expandem contraem casas de força se conectando por dutos elétricos aos nossos órgãos, nossas células. glândulas, liberando hormônios perfeitos para o corpo perfeito. E nós aí, inspirando e expirando, unimos nossa mão ao nosso coração e mentes já conectados. Rites de autocura. cura E no amor que flui do nosso coração, percebemos primeiro esse quanto de energia em nós, que conhece a planta do nosso corpo. Nosso desenho. Essa parte em nós. Que relembra e conhece. A perfeição. A perfeição original. E gentilmente. Ativamos essa memória e nos conectamos a esse zelador interno. Essa energia em nós, é responsável por reconstruir, regenerar, curar, ajustar todo design para um design perfeito. E a esta parte nós se junta, uma energia de tom violeta que relembramos presente em nós e ao redor de nós. Essa luz violeta que todos temos à nossa disposição para transmutar, transfigurar as imperfeições. Nosso coração, percebemos nossas mãos se tornando violetas. espirais violetas no centro das mãos, espiralando em sentidos horário contra horário, atividade perfeita do cosmos. Ainda focando em nossa coluna, na inspiração, percebemos essa luz branca, um fluxo de elétrons que penetra pelo nosso alto de nossa cabeça, nossa coroa. Chega ao coração, se expande para a medula oblongata. Início da nossa coluna, final da cabeça, de onde flui pelo sistema nervoso, pela coluna. Nossas mãos se deslocam para a nossa pelvis. Acompanhando o fluxo de luz que desce pura e imaculada. Mãos violeta. Moldando o fluxo de elétrons. Nessa esfera de luz na base da nossa espinha. Esse quanto de energia para a nossa sobrevivência, para lidarmos com a vida. Os hormônios liberando, hormônios de alegria, de viver, conexão com a Terra. E violetas circundam essa esfera, penetram o fundo. Ela se expande a todos os órgãos. Órgãos genitais. Baixo ventre. linfas. Observando, aliando, mãos que curam, segundo o plano da mente que se relembra, projeto original perfeito dos nossos corpos. O tanto de energia em nós se expande, se armazena. Inspiramos e expiramos. Trabalhando glândulas. Subrenal. Hormônios. adrenalina, noradrenalina, perfeito. Esfera na raiz da nossa coluna, nosso centro, nossa casa de força, que chamamos chakras básicas. Percebemos, a partir desta casa, as redes que nos conectam com a vida e com o planeta. Força de vida. Alegria de viver. espirais violeta em nossas mãos, liberando, transmutando tudo em perfeição. Perfeitos. Sistema nervoso perfeito. Lântova perfeita. O que mais precisa você liberar aí? Plena conexão com a terra. Força de ação, clareza. Ação Energia para caminhar no mundo, Casa da Abundância, clareza de mim e essa esfera se expandindo. Expandindo esse fluxo de elétrons, sobe para energizar o nosso centro sacral, a altura do umbigo. Três dedos abaixo do nosso umbilical, nosso hara, princípio da vida. Força da vida, energia de vida, esfera na raiz se conectando em expansão com a esfera no umbigo, essas esferas centrais na nossa coluna, casas de força que se conectam, as casas de força celulares. Dentro de cada órgão, fogo violeta, espirala, vertiginosamente, sentindo horário contra horário, glândulas gônadas, liberando hormônios perfeitos, Estrógeno progesterona fogo violeta em nossas mãos espiralando, observando e alinhando bexiga, rim Ajo intestino. Hormônios da procriação, senso de força perfeita. trabalhando junto intestino xícarina órgãos se regenerando à medida que o fluxo de elétrons superluminal os nutre corpo emocional em alegria, paz, calma, princípio da vida que se reproduz, criando uma vida perfeita para nós. os seus órgãos reprodutores. Criando não só os hormônios de vida física, mas também os hormônios que se conectam ao chakra da raiz para nos trazer para paz, para alegria. emoções prazerosas, e na espiral violeta, construímos a nova vida que queremos viver. conectamos com esse poder de criação da vida, não só a vida física, que se elevam casa de força raiz com casa de força umbilical sacral liberando o sagrado Esferas conectadas, nossa mão em energia violeta, se desloca para a boca do estômago. O plexo solar. Dentro mais alto da nossa humanidade física. Glândulas. Fígado, pâncreas, passo. Fogo violeta. Espirais violeta em nossas mãos. E dentando glândulas. <SILENCIO> harmonizando as emoções que fluem do nosso sacral guardadas nessas glândulas. nossa digestão primeira. Digestão dos eventos físicos, os alimentos físicos. Não só a comida, mas os alimentos mentais e emocionais que trouxemos. Nós digerindo a vida em doçura, na alegria que o centro raiz nos libera. Memórias. Memórias ativadas em perfeição de quem somos, qual o nosso lugar no mundo. Quem somos no mundo? Nós escolhendo que lugar queremos ocupar. interagir no mundo interagir com os eventos, interagir com as pessoas, interagir com a vida quem somos e à medida que nos relembramos nos nutrimos, a insulina perfeita, nosso corpo emocional e mental unificados e hormônios de criatividade. da vida, centros de força alinhados, alegria de viver, conexão com a terra, nossa capacidade de procriação, espiral violeta, Limpando a mente e as emoções acordam a memória, nosso poder, poder de manifestar, poder de criar a partir de como nos conectamos com a vida. três glândulas ao redor dos órgãos digestivos, estômago, pâncreas esôfago. Digerimos a vida da matéria, em imperfeição e graça. Basso e nós aumentando a nossa sensibilidade. Centro de controle emocional. Fabricando hemácias. O sangue da vida. portais, dentro de portais, nos convidando a relembrar quem somos, a escolher como queremos estar, estima, segurança se expandindo, tomando forma para nós. Vida perfeita, órgãos perfeitos, perfeitos. Casas de força perfeitas, conectadas, trabalhando em uníssono, nossas mãos sobem à altura do coração, sempre pelo centro do nosso corpo, nosso canal central de luz. recebemos os órgãos que sustentam a vida sistema respiratório sistema circulatório espirais violeta umbilical, plexo solar expandidos, unificados ao coração, vida na matéria recriada, equilibrada, perfeita, timo, nosso coração é espiritual. São físico. Nosso verdadeiro cérebro, o centro de tudo, o ritmo do coração se acalma, se expande. A que penetramos esse órgão, vemos seu perfeito funcionamento. Não apenas uma bomba, mas a memória é central. O centro do centro, e expande, contrai, coração e mente conectados. Timo e livas fabricando células tronco perfeitas. Perfeita memória celular, perfeito centro de comunicação, redes neurológicas conectando coração e mente, em perfeita coerência, nossa capacidade de amar. Entre os respiratórios e circulatórios trabalhando juntos, fluxos de elétrons fluindo, oxigênio estornado pranas, verdadeiro alimento. Comandando todos os centros, conectando todos os centros, regando todos os centros, órgãos células. Espirais violetas se fortalecem e se nutrem na energia do amor. Fluxo de elétrons se tornando fluxo de amor. Comandante de nós. Comandante de nossas vidas, regente supremo a liberar as comunicações perfeitas para a mente. Mente e coração unificados, comandando sistema endócrino metabólicos. Perfeição de rede perfeição de vida e etericamente visualizamos o um muro ao redor do coração cuidadosamente criado e expandido a cada vez que nos ferimos Tentativa de nos proteger. Recebemos agora esses muros. Tomamos consciência do material com que eles foram feitos. Sua espessura. Sua rigidez. Se estivermos prontos. Levamos as mãos violeta para transmutar os muros. Transfigurá-los. Remoldá-los. Anulá-los. Coração livre. Respiramos profundamente, sentindo a liberdade do ser que se expande livremente para cima, para baixo, para os lados, diagonalmente. Centro emocional Graça da personalidade unificadas. Alegria de viver conectada à alegria do coração. Liberamos o coração e a energia de amor. Expandindo, contraindo, dando e recebendo. Nossa capacidade perfeita. De nos relacionarmos com as pessoas e com o mundo, com os eventos do mundo, no amor incondicional, no amor que liberta, no amor que flui em nós e a partir de nós. Respiramos profundamente. Coração conectando todos os centros, abaixo dele, nessa coluna e acima dele, espiralando em expansão, contração, regendo a nossa vida, o nosso ser. Respiramos a vida livremente. As hemácias construídas pelo vaso. Se unindo aos glóbulos brancos hematócritos, Sangue em perfeição. A energia do amor ativando os cristais no sangue. Rede de comunicação multidimensional. Sangue que fala com os multiversos. Com esse ser infinito e sábio que somos. Nossas mãos se deslocam. Tocando o nosso larincho. Traqueia alto esôfago, tireoide para tireoide, ativadas em plenitude, hormônios produzidos com ela, criando nosso centro de criatividade em perfeição absoluta. Centro hormonal e endócrino, conectando com todas as glândulas. Comunicação endócrina e metabólica perfeita. À medida que expandimos no amor, sabendo quem somos e quem escolhemos ser nesse mundo, nos criamos tão criativamente. Embora unificados no coletivo, assumindo a nossa individualidade pessoal, passando um carro, criatividade, expressão, Nós, tomando as rédeas de nossas vidas, dando voz ao nosso ser. O amor, sendo o nosso guia a partir do coração, se transforma em nosso poder de manifestação. Manifestando a vida que queremos. A leveza que somos nós cocheiros de nossa carruagem. O amor se tornando nosso poder. Espirais, Violeta, liberando os. ativando memórias profundas em nosso ser, incluindo as memórias do nosso ser eterno, sábio, apenas visitando essa matéria. Expressão voz. Voz individual expressa as vocais traqueia garganta dentes línguas perfeição absoluta alinhando perfeitamente aos centros abaixo de nosso Rexo solar, quem somos, quem escolhemos ser, estima, a segurança, e nosso laríngeo ser se tornando realidade, nós, criatividade na energia do amor, governança, Poder perfeito, no divino perfeito que somos. O centro laríngeo se expande, trabalhando em unicidade com os centros abaixo dele. E em expansão perfeita se conectando ao nosso centro frontal. Peneal, pituitária, e hipotálamo, espirais violetas criando redes de unicidade cérebro direito, cérebro esquerdo, que trabalham em unicidade a partir da conexão com o Coração. Amígdalas se acalmando, amígalas cerebrais, sistema límbico, controle das emoções, paz, harmonia equilíbrio perfeito. Rede endócrina em saltos. A partir da conexão da pineal e pituitária, conectando o céu e a terra em nós. Chakra da raiz conectado com o frontal, a partir do larincho que rege. hormônios de amor, completude, compaixão, se tornam hormônios frequentes em nós, preenchendo cada glândula, aumentando a vibração de cada hormônio, as glândulas do nosso corpo, Porque estamos em equilíbrio perfeito, coração e mente conectados, céu e terra conectados a partir do coração. Porque já escolhemos a memória original. olhos, seios da face, sinos, se abrem, olhos físicos tornados olhos de Deus, nós, ser eterno, infinito, relembrados, trajetórias de alma, redes multidimensionais de comunicação, e novos comandos, hormônios de amor. Assim a comunicação planetária se estabelece a partir do amor, do centro do amor liberado, Autoestima e segurança ativadas, sem perfeição. Nossa consciência, nosso poder de escolha. Nosso poder de manifestação alinhados na frequência do hiperelétrons, elétrons super -luminados. Nossos olhos físicos se tornando o olho que tudo vê, que tudo sabe. O Espírito, eterno e infinito em nós. Perfeição absoluta. Redes absolutas. Um a um, os seis chakras se expandem, se conectando, se fundindo um ao outro. Em suas conexões, vés-cabeças. Respirais violeta em nossas mãos, criando a nova vida, transfigurando órgãos rádulas, hormônios, frequências, redes, direita sobe para a nossa coroa, mão esquerda desce para o nosso centro raiz, nosso olhar interno ativado, o olho que tudo sabe, a sabiência, a memória do plano perfeito, mapa perfeito o design perfeito para o corpo de matéria, conectando o corpo de energia, o corpo de luz. Coluna de luz perfeita. Pelos filamentos nervosos, órgãos se iluminam Papajos, luzes, e dos órgãos as células se iluminam, percebemos os pontos, pontos de luz em cada célula, o um ponto de luz em cada órgão. as redes neurológicas de comunicação perfeitas, rainhas de mielina, perfeição absoluta, todos os centros conectados e expandidos, o amor no coração Centro núcleo regendo o nosso ser em poder sagrado na sabedoria perfeita relembrada, corpos perfeitos, livres. Doenças transmutadas, dores transmutadas, energia perfeita, corpo perfeito agora. Corpos emocionais e mentais e unicidade e perfeição agora. Nosso poder de cura maior, como danço. Projeto original de criação, ancorado agora no físico e na vida da matéria. Pilar de luz. Se expandindo para cima ou para baixo, Nos tornando verdadeiros pilares de luz no planeta. Redes de comunicação interna. Externa e multidimensionais. Nós, por essência. O físico reconfigurado para corpos perfeitos de luz, corpos emocionais e mentais transfigurados para a mente de Deus e emoção de Deus. Assim escolhemos, assim manifestamos. Espirais violeta em nós, espirá-lo dentro e ao redor de nós. Luz violeta. Trazendo a liberdade infinita. Do ser original. Seres criados livres, tornados livres, manifestando liberdade absoluta no poder do amor, na sabedoria eterna. E respiramos por um tempo apenas as Apreciando o projeto perfeito em nós. Sentindo a liberdade absoluta que somos e que estamos. Verdadeiros seres, manifestos em nós. Projeto original de luz. infinitos e eternos. Em corpos físicos que se regeneram, desenho e perfeito. Inspiramos profundamente. Relaxamos as nossas mãos Determinamos a cada célula relembrar essa memória, manter essa memória, essa frequência, essa lembrança, mesmo quando abrimos os olhos e caminhamos no mundo da matéria. Livres, coração livre, criatividade total, amor, sabedoria e poder unificados para criar a vida divina para nós em nós. Ao redor de nós, porque assim escolhemos, terminamos essa meditação com os quatro Amém, plasmando este ser que somos, as quatro direções: Norte, Sul, Leste, Oeste. O ser de luz caminhando na vida da madeira.